Tem que lembrar que a voz ela é uma onda mecânica. Então, o que, que é a voz? É um conjunto de ondas que vão gerando deslocamentos e vibrações no, no ambiente. E aí, o outro consegue perceber aquele som. A partir do momento que eu coloco uma barreira, como por exemplo uma máscara, eu estou colocando a mão na frente da minha boca, a minha voz já mudou. Eu estou bloqueando a passagem dessa onda sonora. As pessoas têm feito mais esforço para falar, porque elas percebem que o outro não escuta, a outra pessoa não escuta bem. Então, naturalmente, ela já fala mais forte. Consequentemente, ela fica muito mais cansada ao final do dia, porque ela precisou colocar um grau de esforço, de força maior. E realmente, algumas pessoas abaixam a máscara para falar. Isso nós observamos o tempo inteiro. E é um risco muito grande, porque as gotículas saem exatamente na hora dessa fala. Então, a hora que ela não pode abaixar a máscara para falar com a pessoa, é a hora que ela vai abaixar porque o outro não está entendendo. Então, ao invés de você abaixar a sua máscara, procure articular mais as palavras e falar mais devagar. Isso certamente vai facilitar a compreensão do outro. Música